No dia 14 de setembro de 2022, ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Pouso Alegre a solenidade que marcou o início da nova gestão do Instituto Federal do Sul de Minas e de seis de seus oito campi. Estiveram presentes integrantes do poder público, membros da sociedade civil e de empresas privadas, autoridades militares, gestores de instituições de educação e parte da comunidade acadêmica do IEF Sul de Minas. Amigos e familiares dos novos gestores também acompanharam a cerimônia, que foi aberta com a apresentação do coral Badawá, ligado ao Conservatório Estadual de Música de Pouso Alegre. Na sequência, houve a entrega de placas de homenagem aos gestores que concluíram neste ano seus mandatos. Em forma de agradecimento aos serviços prestados ao IEF Sul de Minas, receberam as placas os ex-diretores gerais Carlos Henrique Rodrigues Reinato, do Campus Machado, João Paulo de Toledo Gomes, do Campus Passos, Tiago Caproni Tavares, do Campus Poços de Caldas e Mariana Felicetti, do Campus Pouso Alegre. Também foi homenageado o ex-reitor do IEF Sul de Minas, Marcelo Bregagnoli, que ficou à frente da instituição pelos últimos oito anos. E a gente espera que prospere ainda mais, né, pelo exemplo, pelo trabalho, porque nada surge por acaso. Né, nós temos uma equipe de servidores recepcional, nós temos colaboradores que hoje estão instituídos, é, então acho que o caminho está muito bem trilhado. E as consequências educacionais, administrativas, ela vem com o tempo em função disso. Ainda no início da solenidade, houve a transmissão do cargo de reitor ao professor Kleber Ávila Barbosa, que assumiu o posto de dirigente máximo do IEF Sul de Minas após eleito pela comunidade acadêmica em votação realizada em abril deste ano, para mandato no período de 2022 a 2026 bem A educação ela tem um poder transformador muito grande. Eu sou ex-aluno da instituição, conheço de perto o poder que a educação tem, ela muda a vida das pessoas, ela integra e ela dá condições para que as pessoas se desenvolvam, evoluírem nas suas vidas, nas suas carreiras. Então, será uma gestão que irá trabalhar muito no aprimoramento dos processos, na desburocratização, no atendimento ao aluno, nas condições de trabalho aos servidores. Nós estamos com muito entusiasmo, queremos trazer novas parcerias e batalhar para novas conquistas para a instituição. Após a transmissão do cargo, o novo reitor deu posse aos diretores gerais eleitos no mesmo pleito. Os novos dirigentes assumiram os campi Machado, Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Tenho muito orgulho de ser a primeira diretora que sucede dez outros diretores. Então a gente tem que parabenizar esses ex-diretores que construíram a história mas agora a ideia é dar um olhar mais humano para as relações. Então, eu acredito muito em uma gestão mais humanizada, com um olhar mais é, voltado para os servidores e para os estudantes. Os quatro anos em Passos, eles prometem uma interação maior com a comunidade estudantil, uma interação maior com a comunidade externa do campus, trazendo as demandas para dentro da unidade, de modo que essas demandas alinhem as nossas ações, os nossos trabalhos. Bom, esse papel de gestor é um maior desafio da minha vida até aqui. Né? Eu, eu sou professor de física, era, estava no cargo de, há seis anos de coordenador de pesquisa, mas agora é um passo além, né? onde a gente vai... É estar à frente aí de toda a comunidade, de todos os servidores do campus né? e trabalhando em conjunto com eles. E eu tenho certeza que, que ouvindo bastante, deixando a porta da diretoria sempre aberta para a comunidade, vai ser um, um trabalho que a gente vai ter a ajuda de todos e vai dar muito certo. A ideia dessa gestão é trazer a comunidade externa para dentro do campus, né, para dentro do instituto, reforçando e fortalecendo a marca do IEF Sul de Minas e do campus Pouso Alegre, fazendo parcerias com, com, com prefeituras, empresas, escolas, e, e buscando essa iniciativa privada e a iniciativa pública municipal e estadual agregada ao campus. Além deles, foram reconduzidos aos cargos os diretores gerais reeleitos das unidades de Inconfidentes e Muzambinho. Sem dúvida alguma, após quatro anos, existe um amadurecimento que é natural, mas é, principalmente em função das adversidades que nós tivemos, né, uma pandemia que não estava nas nossas projeções, permitiu que nós ampliássemos o nosso olhar, garantindo certamente nos próximos quatro anos que esse aprendizado fique é, disponível para a comunidade do campus Mozambique. Nós não somos mais produtos de uma eleição. Nós não fomos escolhidos a partir de um pleito, mas sim escolhidos a partir de um trabalho de quatro anos dentro da instituição, de maneira que toda a comunidade escolheu a continuidade desse processo. E nos colocam com uma sensação de, de começar de novo, com o mesmo gás, com a mesma energia, com o mesmo acolhimento característico do campus Inconfidentes.